seu feedback sobre o curso, como é que você sentiu durante esse trabalho que a gente fez e aí a gente finaliza depois tá bom? Vamos tá dar boa. uma com a Gabriela vamos fazer a volta inversa Ok Ok uh, Eu uh, Tenho um som Você escuta-me? Sim, eu, uh -huh. okay. uh, eu gostei muito desta experiência, eu, eu vou sentir muita saudade de em... <risos> Eu gostei muito da experiência em, em geral, esta eh, ideia dos, eh, dos elementos provocadores, ao princípio não entendi muito bem como irá evolucionar este grupo mais eu gostei muito dos temas eh, mais que tudo eu gostei muito das pessoas da, da motivação de todos da alegria de todos de, de participar uh -huh. uh, eu eh, espero com muita eh, expectativa, entusiasmo, as próximas atividades. Ah, com certeza, aí estaremos. Obrigada, Geraldine. Nicolás. Oh, Gabriela, Gabriela. Gabriela, Ai, Gabriela desculpe. Gabriela, nove canela. Ai, eu pulei para Geraldine. É porque estava do lado aqui, eu estava para ler. Não, segui seguimos com o Nicolás, que vamos fazer a volta in inversa. Nicolás. Oi. É, eu achei muito bom estas conversas. É, acho que... É, acho que... É, eu não sabia destas conversas até você enviou um e-mail é, é, então não não participei de muitas conversas muitas falas muitas conversas um, mas acho que é muito positivo uh, eu, estive, eu estudei uh, na sala, uh, os primeiros dois níveis então é, é diferente é, é, eu Tive que me acostumbrado. Eh, eh, mas es, es diferente. tengo que, que seguir estudiando. Eh, eh, pegando tiempo para hacer la tarefa. Mas es é, é diferente. Eh, eh, me... Tenho que acostumar. Sim, é para acostumar é, mesmo. É... Sim, sim. Mas é, é muito... acho que é muito bom é... e posso seguir estudando. Né? Com certeza, né? Com certeza. Isso o que gera esses encontros é um fluxo de aprendizagem e diminui uhum. a curva de esquecimento, porque não tem como esquecer, é, tem que estudar todos os dias, né? Então, sim. é. Só evolução. Muito Sim. bem, Nicolás. Que bom. Você melhorou bastante, claro, com mais participação nos próximos eventos. Olha, são, são como seus colegas aqui, todos saltos quânticos. Mariana. Oi. Primeiro. Tenho que. Eu estou muito agradecida com você, Cláudia, e com meus colegas, porque todas as noites eu estou aguardando que seja oito e meia para ligar ao grupo e ter a conversa. É muito legal, é muito motivante. Eu fico muito gostosa com o, com o grupo que, que você armou. Então, estou muito agradecida. E eu não imaginava também. que no isolamento eu ia conhecer gente tão boa, tão legal, então isto é o melhor do isolamento, porque Sim. não podemos conhecer gente, mas eu conheci um monte de gente, eu aprendi, eu melhorei e aprendi um idioma, e uhum. eu estou programando novas coisas com vocês e temos um plano para até dezembro. Então, Exato. eu estou completa. <risos> eu acho que todos nós, porque é isso aí. Vamos fazer muitas atividades aí, elaborando muitas coisas para trabalhar. Eu tenho pensado a gente fazer cinema em português. Olha, eu tenho ideias assim, incríveis para fazer com, com vocês todos até dezembro. Sim, é muito legal. Eu fiquei muito é. agradecida ao curso, a vocês, a meus colegas. É muito lindo. Que bom, Mariana. Eu vou sentir a saudade de é. amanhã, vou sentir a falta de vocês. Sim, eu também. Eu vou ficar com saudade, com certeza. Vou ficar emocionada, Geraldine. Eu me senti muito bem. Um, Ajei as, as conversas dinâmicas eh, muito interessantes. Eh, como falava os colegas, sentirei falta de conversar com vocês todas as noites. Eu acho que essa maneira de procurar informações e debatir ajudou muito, muito a que podamos falar mais fluentemente eh, Obrigada, Cláudia e colegas. É, tomara que em breve podamos fazer outras atividades. Todos estou muito contenta com as aulas online. Com certeza, muito obrigada. Obrigada, Geraldine. Eu também, muito contente. Vocês sabem que te, teve que vir essa epidemia, todos aqueles transtornos dos primeiros momentos que ninguém sabia o que ia acontecer, mas eu estava serena e tranquila. Porque eu disse haverá um grupo que vai se conectar e que vai trabalhar e vai ser muito divertido para a gente passar esse tempo, né, da pandemia e como vocês falaram, desfrutando de uma coisa maravilhosa que é estar em grupo, aprender sobre temas, né, diversos, praticar o idioma e conhecer tantas pessoas. Muito bom. Ai, senti saudade também, Letícia. Oh, bueno, eh, eh, você crió una atmósfera de entusiasmo y de alegría, eh, ansias por pesquisar y falar portugués. Eu acreditaba que eu no podía hablar ni una palabra en portugués. Eh, eh, Estaba aterrorizada. Eu. O desejo de compartilhar com muita alegria, muito entusiasmo. Eu agradeço muito a vocês e aos companheiros. Ai, obrigada, Letícia. Nós é. agradecemos o seu entusiasmo de sempre trazer coisas interessantes para compartilhar com todo o seu estudo, sua evolução. Uma coisa muito, muito bonita. Eu acho que todos aqui viram todos a evolução de cada um, né? Então, foi muito, muito bonito, sim. Muito obrigada. Ótimo. Norberto. Eu também eh, estou muito obrigado eh, com eh, todos os eh, colegas e principalmente também com a professora que é maravilhosa como professora muito bom eh, porque estimula, estimula muito eh, eh, eh, o aprendizagem eh, gostei muito deste de, de, de, de sistema eh, hum. É muito importante para escutar e poder animar-se a falar. Muito obrigado. Ai, muito obrigada, Norberto. Foi um prazer mesmo enorme assim compartilhar com você. Eu quero que depois, em algum momento, a gente ligue para a gente conversar sobre aquele tema que a gente assistiu, Norberto, que você me mandou o áudio, para a gente compartilhar em algum momento uma conversa sobre aquele tema que foi muito interessante. Muito bem, muito obrigada, Norberto. E Micaela? Hey, um, eu acho que foi uma experiência muito útil e motivante. Um, eu estudei muitas línguas fiz muitos cursos um, de outras línguas, não, não de português, de cursos regulares, cursos intensivos, a aulas individuais. Um, esta é a primeira vez que participei das aulas de conversas, de conversação, sí. eh, também foi a primeira vez que participei todos os dias. Eh, em verdade, a modalidade do curso foi muito útil para mim, eh, porque acho que quando começo a estudar uma língua, acho que é importante ter um shock um shock desde o início, eh, para absorver eh, a lógica da língua, eh, sua pronúncia, porque isso queda gravado na cabeça, é importante. Eh, e além do choque inicial, eh, acho que é útil falar todos os dias um pouco, porque falar todos os dias permite aprender e lembrar-se mais fácilmente dos, erro dos erros? erros, dos erros, dos erros. Um, se fosse de uma semana para a próxima, é mais difícil lembrar-se as correções. Um, por outro lado, um, acho que é útil falar um pouco de tempo, 5 a 6 minutos, porque falar muito significa muitos erros. É bom cometer erros, mas se são muitos, é difícil lembrar-se de todos. Uhum. É, estou muito, muito, muito contenta. Na próxima quarta-feira completarei um mês de estudos de português. Sim. É, estou muito obrigada com você, como grupo também. Sim, um mês de estudo aí, igual que também a Letícia, né? E olha só, gente, é vários <risos> níveis é salto quântico mesmo. Estou muito emocionada. E eu agradeço porque vocês também embarcaram nesse convite, né, participaram. Nós temos aqui colegas que participaram todos, né, a Letícia, a Micaela, o Norberto, tiveram aqui a Gabriela, a Mariana, o Nicolás que se juntou depois, outros colegas que começaram, né, vieram alguns encontros, não. Mas, enfim, todos, todos os trabalhos, todas as participações foram muito válidas, foram muito enriquecedoras para todos. E eu, assim, como né estudante que fui desse grupo, porque vocês me a, me ensinaram muito, né eu aprendi muito, tem um caderno aqui, tem um livro de 20 dias de trabalho, de, de, de tarefa que vocês me, me apresentaram. E foi muito divertido acompanhar a evolução de vocês, e muito surpreendente, muito surpreendente. Eu não imaginava que um grupo tão diverso é, chegasse num nível de superação, assim, em conjunto gigantesco, de vários níveis e terminarem todos com níveis muito maiores daqueles que começaram. Então, para mim, assim, é mesmo muito gratificante e, e, é, e me agradeço mesmo a disposição do tempo de vocês que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, porque o curso é online, é uma metodologia autoestudo e esse é um programa à parte que a gente oferece para trabalhar e às vezes não, né, não todos conseguem, mas quem consegue é muito gratificante, muito mesmo, vale muito a pena. E isso me motiva, eu fico muito feliz, porque para mim, como docente, é uma alegria mesmo, porque meu trabalho é para vocês, meus estudos, minha vida, eu não separo a minha vida do meu profissional, ela é junta, tudo, é o dia inteiro, e para mim tudo que eu faço, idealizo, em função dos estudantes que, que querem estudar o meu idioma que eu acho isso muito bonito então eu faço com muita alegria mesmo e bom continuarei transmitindo desde a ilha da magia para o continente planeta terra com muita alegria esse idioma maravilhoso gente me despeço então uma boa noite uma boa semana de descanso, mas isso não quer dizer descanso das aulas. Vocês têm aí um glosário enorme de correções que eu fui deixando né, no nosso histórico de aulas. Tem gravações de aula, é, revisão de vocabulário, verbos. Então, tem bastante coisa para vocês fazerem ainda. Não fiquem com saudade. Esse Sim. mesmo tempinho que vocês começaram a dedicar, vocês também, né, podem dedicar um pouquinho também todos os dias para continuar no estudo e aquisição de vocabulário. E a gente vai voltar com as novidades nessa semana ainda, programando a semana da, a outra semana da atividades para vocês não ficarem com saudade. <risos> tá bom? Tá bom, perfeito, Cláudia. Muito Nossa, obrigada. Um beijo com muito amor e carinho. Obrigada, tchau, Claudia. Tchau tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Obrigada. Boa, boa noite, tchau, gente. Tchau. Bom descanso. Bom descanso. Pra um, um prazer. o todo meu. Tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Obrigada, Letícia. Eu estava <risos> apavorada. Ai, ah, você estava. Eu lembro quando você ligou e disse assim: eu não sei por onde começar. É. Um prazer. O prazer é todo meu. O prazer é todo é. meu. Né, Geraldine? Todo o prazer é nosso de estar com vocês. É. Muito. Até um abraço. Pronto. Até pronto. Isso.